Olá, então eu vou continuar falando, eu já fiz dois vídeos sobre o Advent of Code de hoje. Desta vez eu vou mostrar uma solução, não é a minha solução, mas é uma solução em Elixir. E aqui vou mostrar para vocês como foi que eu descobri essa pessoa aqui, Andrew Glassman. lá lá é de Milwaukee, no Wisconsin, aqui tem um perfil dele, no... No GitHub, o site e o perfil no Twitter, se vocês quiserem seguir. Então, no GitHub é a Glassman, no Twitter é a underline Glassman. Tem outro link aqui também. Ah, ele é músico também, aparentemente. E ele postou aqui dizendo que gostou muito dessa solução para o dia 7 do Advent of Code. Então, está aqui a solução. Mas o que eu vou fazer, eu vou pegar o repositório dele aqui e eu vou dar um git clone advent of code git ah, e agora eu vou ir para o repositório vários anos aqui e vários... É, parece que é um projeto... Uh, ele tá, ah, ele está usando eu, eu acho que... Uh, please install a version, no preset version installed for command mix. Será que é o mix.exe que está pedindo? Aqui, Será que se eu colocar 1.13? Bem, please install a version... No preset version installed for command mix. LSTF Global Elixir 13.0. Eu pensava que estava instalado. Vocês vão ver como é rápido. Instalar Elixir. Sua versão mais nova. Só está dizendo que está instalado. Sim. E agora não percent cell for Command Mix estranho. Uh, two versions. Ah, sim, entendi treze ponto zero traço traço vinte e quatro. 24.0.2 Eu não sei qual é o Erlang que eu, tô, que eu tenho aqui Pronto, agora foi É, os testes dele tem muitas coisas aqui Talvez não precise Mas, enfim Que eu peguei o repositório correto aqui. Ah, é que está no arquivo teste, na no, no pasta teste. É, não gostei muito do, do que ele fez aqui. Ele colocou os testes e as funções tudo junto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui no lib, porque o arquivo, ah, é, não tem nada aqui. Então, vou criar, vou pegar lá o arquivo d0.test, trazer tudo que está aqui para cá, isso é o que ele fez e é, ele não trouxe para cá os arquivos, Mas tudo bem, eu, o que eu vou fazer é, vou colocar tudo aqui no, eu vou criar uma função main, que não faz nada, Essa, não, é, é isso. Recebe o nome de arquivo, arquivo. e executa, hum. certo. de função acerte. Como eu estou mexendo aqui com o arquivo dele, eu posso apagar esse arquivo, né? Não preciso mais dos testes dele. Define Function, acerte. Ah, sim. Na verdade, o problema é aqui, certo? Agora, pronto. Agora eu tenho aqui, IUC.exe se eu chamar aqui com o nome de um arquivo por exemplo, input.txt ele vai encontrar o arquivo vai processar e, e aqui, pelo que eu lembro lá do teste dele isso aqui é, é a tarefa 2 então o que é que eu vou fazer? eu vou copiar cp eu vou lá em... É, barra desktop, barra aprendizado, barra LX, barra pensando em LX, barra advent of code, barra 2021, barra day 7, barra... Então, tudo que está lá, que seja asterisco.txt, eu vou copiar para cá. Pronto. Agora eu vou lá voltar no ix-smx e eu vou input.txt, que é o, a minha input. Ah, o primeiro argumento: not a textual representation of an integer. Hum, que interessante. Deixa eu ver o que é que file.read, file.read, input.txt me dá. Tá certo aqui. Mas é que tem um barra n no final. Ah, mas ele colocou o trim, true. a gente pode ver o que é que o parse input faz. Uh, não está fazendo certo. Errors were found at the given argument. First argument not a textual representation of an integer. É por causa desse 401 aqui. uma coisa aqui aí eu tenho que recompilar isso aqui né e, e será que entrou em loop infinito ou será que ele está processando não interessante é ele fez da forma não eficiente, como eu fiz. Então, ele, ele usou aqui. Então, aqui, Então vejo, o problema que estava tendo é que tá, ele estava pegando um barra N ali do final do, da entrada, e ele não estava sabendo o que fazer. Então, com o trim, eu tirei o barra N. Aí, no parse input, o que é que ele faz? É, ele Quebra em várias strings separadas por vírgula. Então, vai ter a. Deixa eu voltar aqui. O primeiro string vai ser 1101, o segundo string 1, o terceiro string 29 e a última string 401. 401, que era o estava dando problema. Então, é aqui. E para cada uma das strings resultantes, que era o então ele vai ter uma lista de strings ah, é, o legal do, do LX é que dá para fazer isso aqui eu posso fazer assim, um IO inspect no meio, é nesse aspecto o LX é melhor que o Erlang eu vou fazer isso e ele vai mostrar tudo, as, tudo que eu tava explicando ele mostra, se eu tivesse no Livebook melhor ainda então, senão dá para colocar isso aqui no Livebook, né? O que, é que eu vou fazer? Uh, Livebook. Vou abrir um Livebook. Demora um pouquinho para abrir o Livebook, mas funciona. eu já abri hoje, então deveria estar. Images up to date for Livebook latest. Pronto, aqui ó, vou copiar esse link e abrir o que está rodando aqui localmente, docker, vou criar, aí eu vou chamar aqui de Andrew Glassman Solution, E aqui, o que eu posso fazer é brincar um pouco com isso. Hum. Se eu avaliar aqui, ele vai simplesmente gerar o um módulo. Mas eu posso fazer como eu fiz antes, que é... UC.lx.main. Aí agora tem outro problema, que é o seguinte, o input.txt. Ah não, ele funcionou, ele pegou. O fato de eu ter aberto aqui faz com que ele pegue o arquivo dali, né? Então. Cadê o LivePook aqui? É, veja, demorou um pouquinho. Primeiro ele calculou... Primeiro, ele, imediatamente ele mostrou... Deixa eu comentar aqui a fonte. Como é que eu... Alguém estava falando que tem uns settings aqui. Ah, display name, ok. Shortcuts. Eu não conheço ainda os shortcuts, não. Opa, botou... Ele não perdeu. Então esse eu vi o Valim fazendo alguma coisa que não precisava desse IonSpec, inspect, mas é, mas não era dentro. Então joia, ele gera assim. Aí o legal do IonSpec inspect aí eu pronto. Eu, ah, eu não quero ver ali. Opa, não quero ver a lista de strings. Eu quero ver a lista de números. Eu posso colocar um IonSpec inspect aqui. E eu avalio e ele vai mostrar. Ué, ele não salvou? Ou ele está mostrando já os números? Não, ele está mostrando como string aqui. Ah, porque é eu tenho que clicar o reevaluate. Vou... Acho que tem uma ó, tem uma opção reevaluate automatically. Mas tudo bem. Reavaliou, olha, agora vai aparecer os números. Não aparece tudo. Ah, que legal! Ele mostra o tempo que está levando para calcular. Caramba, é muito tempo. Mas a minha solução estava lenta também. Até que eu olhei lá no, no Erlang Fórums e vi uma solução melhor. Resolve, né? Passa. 9483675. Deixa eu ver se, se é essa a mesma solução da parte 2. vou nem olhar a parte 1, um, só a parte 2. Se é essa a solução para os meus dados. Os meus dados é 94813675. Então, está certinho. E aqui, pronto, então aqui ele me dá uma lista de números, isso é que o parseInput parse input faz. E aí o que ele passa é uma lista de números para o list fuel, com a opção increasing. Eu acho que o list fuel, se a opção for constante, ele calcula a parte 1. Ó, vou colocar o, o constant aqui para vocês verem. Vou colocar aqui constant. Eu, eu, como ele está no reevaluate automatically, eu acho que ele vai. Não. É reevaluate automatically, sim, então, cadê? É que assim, a, a primeira parte deveria ser bem rápida, ela, bem rápida. Eu acho que é que eu comecei a avalia, reavaliar isso aqui antes de terminar de reavaliar isso aqui. A primeira parte é bem rápida, porque é o constant. Mas a segunda parte, que é o increasing, demora mais. Por quê? Então, ele passa isso aqui para o listFuel. O list listFuel, olha que legal, o enum não sabia que tem isso aqui. O módulo enum tem min e max para entrada. Então, ele pega uma lista de entrada, que é input, e ele te retorna o menor número e o maior número. Talvez valha até não só para números, né? mas provavelmente vale para, por exemplo, strings, enum, no max, de sei lá, vamos colocar uma lista aqui contendo a, z, z, z, b, b, Então ele vai retornar um par contendo a, z, z, z. Deu certo. Não conhecia esse min max, que é uma coisa muito importante para a solução desse problema, como a gente viu nos vídeos anteriores. E aí ele conta as frequências. Ah, será que precisava? Eu vou colocar aqui o IO Inspect dos, dos frequencies. Peço para reavaliar. Ah, não precisa. Só preciso ver se já foi reavaliado. Foi. E aqui. Interessante, por que, que ele não. Que eu tenho que salvar. Auto save. Eu vou tirar esse reevaluate automático porque eu não sei. Vou pedir para reavaliar. Agora sim. Então, olha, ele contou as frequências de cada número. Eu não fiz isso. Realmente é uma otimização interessante, mas eu, eu consegui uma versão eficiente com, com a ajuda da outra pessoa lá no, no Erlang Forums sem precisar contar as frequências. Ele diz, olha, vai do primeiro ao último número da entrada e para cada um desses números calcula o custo de combustível e, e eu acho que essa função aqui total fuel cost vai calcular o custo de combustível vai retornar um um par, exatamente olha, ela vai retornar um par enum, reduce, input, fn position, count, acc ele é. Como será que esse total fuel cost funciona para uma entrada, entrada qualquer. E o offset. Qual que é o offset? É outra função? Não. Vamos tentar ver o que é que acontece aqui. Será ah, que ele. Eu já tirei, né? Preciso reavaliar. Eu avalio aqui e eu coloco AOC. Cadê a ajuda aqui? Ao c elixir ponto total fuel cost de um, constant. Aí a entrada vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, em relação à posição 1. Um. Tem alguma coisa muito estranha. Será que é por causa disso aqui? Stop. A total fuel cost constant input 1. Um. Total fuel costs. Total fuel cost. Estou digitando alguma coisa errada? Ah, o C dele é minúsculo. Isso? Só isso? Gente, o que é isso? Total fuel cost. 3, está três, tá aqui. No Function Clause Matching, a função, ele precisa de uma função anônima. Tem que ver o que é que ele chama aqui. Min max Eu acho que estou trocando aqui. se é o 2. Protocol. Então, tá certo. 1, 2, 3. Vejam, às vezes é mais difícil entender o código de outra pessoa do que fazer. Total Fuel Cost recebe o input. O input vem do map. O map pega do min max. Ele apply ou ele aplica. Ah, ele não aplica total fuel cost direto, né? Ele aplica. É o terceiro, é um número, tá certo? Teria que ser o um, o dois, ou três aqui. O primeiro argumento, como é um. Um pipe. Ah, não. Calculate type. Não, tá certo. E o segundo argumento são as frequências. Ah, tem que ser um map. Então, beleza. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho, antes disso, eu tenho que dizer o que ele fez diferente do que eu fiz, do que o pessoal lá no Erlang fez. Antes eu tenho que pegar essa lista antes, e calcular as frequências dela. Vou dar um I.O. inspect aqui nas frequências só para ver. Então, olha, 3. O que, é que ele está dizendo aqui que é 3? Ele está dizendo o seguinte. O custo para todo mundo vir para a posição 1 é 3. Por quê? O 2 vai levar... Quem está no 2 vai levar, vai ser um espaço, que vai ter que andar, e o 3 vai ter que andar dois espaços. 1 um mais 2, 3. Se tivéssemos 2, 2, seria... Para ir para a posição 1, um, todo mundo ir para a posição 1, um, que isso aí são os robôs Siris. Vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos ver se dá tá 4, deu. E se fosse mais um aqui? 2, 4. Isso para a posição 1. Um. E para a posição 2? Ah, aí facilita. Esse aqui só anda um, e esses dois aqui andam um também. Então, 3. Joia. Então, tem que fazer isso para cada uma das... É, ele economiza um pouco de processamento aqui. Não sei se compensa. É. A questão é que como ele tem o, essa, essa entrada como um MAP... Ok, a questão é, ele está calculando certo. Agora vamos entender esse enum reduce. O enum reduce recebe a entrada que é os, os frequencies. Então, ele está fazendo um enum reduce as frequências. O enum reduce no Erlang é lists dois pontos fold left. Aí ele coloca zero, que é o acumulador. Aí ele tem uma função anônima que diz o seguinte. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. É, porque aí eu preciso do, do offset que recebe de entrada. Vou dizer que é o 2. Vamos ver se dá a mesma coisa que estava dando. Tá dando 3, tem que dar 3. Ah, ele reclamou do summation. É, como summation é uma função do pacote, eu posso escrevê-la aqui. AOC Elixir, ponto, summation Vamos ver se dá três. Deu três, Joia. Então, o que é que ele está fazendo? O acumulador é zero. Para cada uma das... Ele está pegando as frequências. Isso aqui... então o, o, Quando eu faço um reduce em cima de um map... O que, eu, o que eu olho são várias tuplas. Então, esse aqui vai ser a tupla 1.1, isso aqui vai ser a tupla 22, essa aqui é a tupla 22, assim, no sentido de 1,1, assim, a segunda tupla vai ser 2,2, a terceira tupla vai ser 3,2. Isso é um, vai ser um map aqui no reduce. Então o que é que o reduce faz? Ele pega uma coleção, um valor inicial, ele, vai, ele, ele pega essa função aqui, ele vai aplicar. Ó, o prim, na primeira vez, o ACC vai ser zero. E quem vai ser esse position count aqui? Vai ser 1. Um. Então, ele vai fazer, olha, se eu aplicar fn de 1 um com zero, vai ser zero mais count, que é o, a quantidade de uns que tem, multiplicado pelo summation... De, do, da, da posição para onde eu... É, é o valor absoluto. Summation, jóia. Então, ele simplesmente pega a distância, esse abs é a distância entre a posição que eu estou olhando, porque eu vou olhar a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Pega o valor absoluto, que às vezes for negativo, vira positivo, distância, e chama a função summation. A função summation é aqui que o código dele fica ineficiente, é isso? Porque agora que eu estou vendo aqui ah, olha, não é o seguinte, eu estou fazendo isso com o código do da versão increasing eu, eu quero mesmo, é o código da versão decreasing não, constante deixa eu trocar aqui o o input por Frequencies, zero, Position, ACC, ACC, Count, ABS, Offset. Deixa eu ver se vai dar certo. Uh, define Function Offset barra zero. No such import. Aqui o Offset é o 2, por exemplo. Vamos ver se vai dar 3. Deu 3, certo. é Então, na versão, na parte 1 um do, do problema... Ele simplesmente pega o valor absoluto. Na parte 2 é que ele faz esse summation. E aí, esse summation dele, veja, é uma função recursiva. Aí isso pode dar problema. O que eu fiz, e aí, eu fiz, como eu disse, eu simplesmente copiei, a é uma boa ideia, lá do, acho, Danila, está lá no meu vídeo em inglês. Danila, não vou lembrar, mas assim que eu entrar no meu GitHub, eu lembro o nome do Danila aqui, ó, é Sandin Elixir. Não, eu sempre clico no 2021. No Advent of Code, 2021, dia 7. Já tá na minha, que eu, eu copiei do Danila. Eu nem disse aqui que eu copiei do Danila. Eu... Mas tá aqui, ó, Danila. Danila Filipe. Ted eu acho que é russo. Olha aqui a beleza da solução do Danila. Uma funçãozinha. Ah, deixa eu voltar lá no Livebook. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui como comentário. Vou, vou chamar o... Então, já entendi como ele faz. Não sei se vocês entenderam, mas eu já entendi... Ele está usando o reduce, está usando uma otimização. Então, se eu juntar agora a otimização dele com a otimização do Danila, vai ficar até mais rápido. Mas vamos só ficar de olho no tempo que vai levar antes da versão do Danila. Agora. Então, o summation dele vai ser n vezes 1 mais, mais N. Eu acho que o div em, em LX tem que ser assim. Vamos ver se realmente dá certo. Ah, tem que ficar de olho no número. 948-136, recopila e avalia. Não está significativamente mais rápido, não. Será que tem alguma outra coisa aqui que é muito recursiva? Ou é algum outro problema? Mas enfim, deixa eu fazer mais um teste que é sair aqui do ah, pronto, fiz isso aqui. Vou recopilar qual é o nome, AOC. Não, eu. Ah, esse aqui era o outro AX que eu abri. ix-s mix e agora eu input.txt ah, imediato e errado engraçado por que que foi imediato e errado X vezes uma x div dois, será que é isso? Deixa eu ver o meu código. Talvez o problema seja isso aqui. Ah. assim. Então, vejam, deu a resposta de forma imediata, resposta correta, para isso bastou eu trocar summation por isso aqui. Ok, eu acho que eu cumpri o meu objetivo, que eu queria entender esse código do Andrew Glassman. Vou deixar isso aqui no gist e colocar na descrição do vídeo, se alguém se interessar. Esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, 34 minutos. Mas eu consegui resolver o... o quer dizer, resolver não. Consegui entender a resolução do Andrew Glassman para o dia 7 do Advent of Code. Para isso, olha, basta eu fazer... Olha, o, que, o que dá para fazer aqui, talvez para melhorar, é o seguinte... É... Eu posso fazer assim eloc elixir.name input.txt com isso eu chamo, para isso eu vou ter que chamar um IO puts puts, vai dar certo, vou chamar elixir de Ah, é que ele está no lib, elixir lib barra, e aí eu, é, funcionou, só que ele só está fazendo a parte 1, então, para isso, eu precisaria ter, ter, ter uma coisa assim, que era o seguinte, input igual a isso aqui. E aí eu faço um put com isso aqui. Um put com. Ah, como é um main, um né? Eu posso deixar aqui desse jeito aqui, ó. Dois pipes, dois puts. Vamos ver se vai dar certo. Ah, agora eu só tenho que trocar isso aqui pela, pela constant, porque é a parte 1. Vamos ver se o constant está certo. 336040. Vamos ver aqui. 336040. Então, claro, está certo para a minha entrada. Uh, deixa eu dar um mix Format isso aqui eu posso Vou até colocar como comentário aqui que eu de... ah, acho que tá bom, né? Tem... Então o que é que eu aprendi com este código. Né? Só que realmente eu não, não aprendi grandes coisas, não. <risos> não está errado, mas está certo, mas é só que... É o básico. File read lê um arquivo, String trim corta espaços antes e depois, e barra N, o marcador de pulo de linha, ele corta também. O... No Map String to Integer já sabia aqui. Ah, o que é que eu aprendi? Aprendi que existe o Enumin Max no Elixir. Aprendi que dá para melhorar ainda mais o código lá do Dani lá usando frequencies e assim você economiza um pouco do seu trabalho porque se tiver mil Ciris mil na posição 2, ele só faz o cálculo uma vez, não faz para os mil Ciris. Eu acho que a, a versão até, é bom verificar isso. Eu acho que a versão do Danila faz para os mil. É, run. É, list sequ, List some. fun. É, ele faz para os mil. Por que não é um grande problema? Porque acaba sendo uma redução pequena. O que realmente fez a diferença da versão do Danilo para para essa versão aqui do Andrew, é que o Daniel sacou que essa você podia ter essa função aqui, que faz o cálculo necessário. Acho que isso aqui é uma soma de PA, PG, nem lembro mais a matemática, mas é um cálculo matemático simples. E aí ele colocou esse cálculo aqui e pronto, resolveu. Enquanto que eu e o Andrew, a gente fez isso aqui na mão, simplesmente não lembrou da questão da matemática, e aí demorava um tempão. É isso, pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.